Inicia a carreira com um ponto baixo no último ponto próximo ponto na alça na primeira das alças faça quatro pontos altos um dois três quatro retira a agulha do ponto, insira a agulha no primeiro ponto alto, pega a alça que ficou na espera e fecha. Faça uma correntinha, mais três pontos baixos. Um, dois, três. A seguir, faça um ponto pipoca mais três pontos baixos e assim sucessivamente.